Hotel Hilbert, o único hotel infinito do mundo. Bom dia! Bom dia! Eu preciso para hoje de um quarto para uma pessoa. Você tem algum disponível? Senhora, o hotel está lotado, mas como nós temos infinitos quartos, sempre é possível liberar uma vaga. Ah, que sorte a minha encontrar um hotel com infinitos quartos. Muito obrigada! Em alguns minutinhos estarei aí. Atenção, senhores hóspedes do Hotel Hilbert. Peço que todos se desloquem do quarto em que estão hospedados para o quarto seguinte. O hóspede do quarto número 1 um, deve se mudar para o quarto número 2. O hóspede do quarto 2 se muda para o quarto 3. O que está no quarto 3 deve se dirigir para o quarto de número 4. E assim por diante de forma que fique vago somente o quarto de número 1. Um. Pois não? Bom dia. Bom dia. Eu liguei agora há pouco e me disseram que eu poderia vir, que tem um quarto para mim. Ah, pois não. Já está disponível. É o quarto de número 1. Um. Aqui está a chave. Muito obrigada. Hotel Hilbert, o único hotel infinito do mundo. Bom dia. Bom dia! Eu sou agente de viagens da Infinitu e eu estou precisando acomodar os meus clientes hoje em um hotel. Só que eu tenho um pequeno problema. Eles estão em um ônibus com infinitos passageiros. Vocês têm aí infinitas vagas disponíveis? O hotel está lotado, mas nós podemos dar um jeito. A senhora aguarda na linha um minutinho? Atenção, hóspedes do Hotel Hilbert. Pedimos a gentileza de trocarem de quarto novamente. Desta vez, Cada hóspede vai para o quarto cujo número é o dobro do número do quarto em que está agora. O hóspede do quarto 1 vai para o quarto 2. O do quarto 2 vai para o quarto de número 4. O hóspede do quarto 3 deve se deslocar para o quarto 6 e assim por diante. Pronto, senhora. Seus clientes serão alocados nos quartos de números ímpares, que ficaram todos vagos. Ah, desculpe, mas eu não entendi. Como é que o senhor conseguiu liberar tantos quartos assim tão rapidamente, já que o hotel estava lotado? Ah, mas o Hotel Hilbert tem uma grande vantagem. Temos infinitos quartos. Para atender o seu pedido, eu acomodei os hóspedes nos quartos de números pares. Assim, todos os infinitos quartos de números ímpares ficaram livres para receber seus infinitos passageiros. Que interessante! Mas quem teve a ideia de criar um hotel assim? Ah, essa ideia foi do grande matemático alemão David Hilbert. David Hilbert nasceu em 1862 na Alemanha. Ele foi considerado um dos maiores matemáticos do século XX. Uma das questões que mais intrigava Hilbert era o conceito de infinito, que ainda não estava bem definido. Foi na tentativa de aprofundar o questionamento sobre esse conceito que ele desenvolveu um paradoxo conhecido como Hotel de Hilbert, onde vários conjuntos infinitos cabem dentro de um mesmo conjunto infinito. Muito interessante! Isso quer dizer, então, que o senhor conseguiria liberar mais infinitos quartos se fosse preciso? Conseguiria sim, com certeza. Por quê? A senhora precisa de mais quartos para seus hóspedes? Pois é. Acabou de chegar mais um pedido de hospedagem de clientes que estão numa outra excursão. Só que dessa vez são infinitos ônibus com infinitos passageiros em cada ônibus. Ah, mas é para já. Aguarde na linha só mais um instantinho, por favor, senhora. Atenção, senhores hóspedes. Pedimos a gentileza de trocarem novamente de quarto. Cada hóspede deve se dirigir ao quarto cujo número seja o resultado de 2 elevado ao número do quarto em que está agora. Então, quem está no quarto de número 1 irá para o quarto de número 2, que é o resultado de 2 elevado a 1. Já quem está no quarto de número 2 deve se dirigir para o quarto 4, que é o resultado de 2 elevado ao quadrado, e assim por diante. Ai, que alívio! Ai, se não fosse o seu hotel, não sei o que seria da nossa agência. Muito obrigada! Mas me diga uma coisa, como vamos alocar os infinitos passageiros de cada um dos infinitos ônibus? Vamos fazer o seguinte, os passageiros do primeiro ônibus devem se dirigir para o quarto, cujo número seja o resultado de 3 elevado ao número de seu assento no ônibus. Então, o passageiro do primeiro ônibus que estiver no banco de número 1 vai para o quarto de número 3. Já quem estiver na poltrona 2 vai para o quarto de número 9. Quem estiver na poltrona 3 vai para o quarto 27. E assim por diante. E os próximos ônibus deverão continuar seguindo a sequência dos números primos primo é um número inteiro positivo diferente de um, que tem somente dois divisores positivos. Ele mesmo e o número um, não é? Isso mesmo! Os passageiros do segundo ônibus serão acomodados nos quartos cujos números sejam o resultado de cinco elevado ao número de seu assento no ônibus. Já os do terceiro ônibus devem ir para os quartos de números que sejam o resultado de 7 elevado ao número de seus assentos no ônibus. Para os próximos ônibus, vamos usar as potências de 11, de 13 e assim por diante. Para cada ônibus, um número primo. E se coincidirem dois passageiros num mesmo quarto? Mas isso nunca vai acontecer. Vou te mostrar que não tem como dois passageiros irem para um mesmo quarto. Por exemplo, vamos considerar os passageiros dos dois primeiros ônibus. O passageiro de uma poltrona qualquer do primeiro ônibus irá para um quarto, da forma 3 elevado a N. Do mesmo modo, o passageiro de uma poltrona qualquer do segundo ônibus irá para um quarto, da forma 5 elevado a m. Suponhamos que eles pudessem ficar no mesmo quarto. Isso implicaria que 3 elevado a n é igual a 5 elevado a m. Como 3 elevado a n é divisível por 3, então 5 elevado a m também seria divisível por 3. Isso significaria que 5 é divisível por 3, o que é uma contradição. Isso vale para quaisquer dois primos diferentes. Puxa, mas se chegarem outros hóspedes, como é que você vai fazer para acomodá-los? Com essa reacomodação dos hóspedes, ainda teremos infinitos quartos vagos, sem ter que fazer mais nenhuma mudança por hora. Veja só. Se você pegar um quarto cujo número é potência de um único número primo, P, elevado a N, esse quarto estará ocupado pelo passageiro da poltrona N do ônibus referente ao primo P. Então, os quartos ocupados até agora são todos da forma P elevado a N. Para qualquer P, número primo, e para qualquer N, número natural, os quartos disponíveis, por sua vez, são somente aqueles de número divisível por mais de um número primo. Ah, entendi! Por exemplo, o quarto de número 6, que é divisível por 2 e por 3, está vago. Isso mesmo. Olha, se for preciso, podemos ainda acomodar infinitos hóspedes sem nem sequer ter que trocar ninguém de quarto. Aqui no Hotel Hubert sempre cabe mais um.